A um líder que ele era um homem de valor. Era um homem de valor para quê? Para libertar o povo de Deus das mãos dos medianitas. Os medianitas eram uma raça perversa ou, por outro lado, pervertidos. Então, só um homem de valor pode libertar o Brasil, pode libertar a nação, pode libertar o um povo. De todo nível de perversão que está na geografia Um homem de valor E eu quero profetizar Que nesses três dias Você vai sair daqui um homem de valor Para a mudança da realidade Do território que você vive Se você quer ser esse homem de valor Rompa agora relacionamento com a tua cadeira Sai dela Se levanta Faz alguma coisa E dá um grito de libertação Mais salto você puder Não, não, mais alto que você puder Diga creio